Olá pessoal, vamos agora gravar aqui a nossa, o nosso firmware e vamos utilizar aqui a IDE Tony na programação do ESP32 com MicroPython ou MicroPython. MicroPython é uma versão aí mais leve da linguagem de programação Python. Foi desenvolvido para programar dispositivos de sistemas embarcados, tais como microcontroladores, SOCs, entre outros. Ele foi idealizado por Damon George em 2013. É um estudante da Universidade de Cambridge. Ele é aficionado por programação de robôs e iniciou uma campanha no site www.quickstart.com. O seu projeto aí era o de mudar o mundo Python, né? Ele queria utilizar Python em microcontroladores. controladores Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho uma figura aqui do site dele, né? Que ele iniciou a campanha. Vamos clicar, vamos até o site. Vamos dar uma olhada. Então, aqui no Quick Starter, o Damon Jordan, iniciou aqui a campanha para desenvolver a sua placa, o sua MicroPython, Python para microcontroladores. Ele começou aqui com uma estrutura ARM, um ST, tá ok? Existe um vídeo aqui, ó, vocês podem ver mais tarde, ele explica. Olha a placa que ele desenvolveu, tá? Um microcontrolador aqui é um ARM. E programando em MicroPython. Tá ok? Bom, eu vou parar aqui, vou parar e vamos retomar o nosso estudo aqui. Bom, então a iniciativa dele atraiu muitos profissionais, entusiastas e surgiu a comunidade micropython.org. Nós já demos uma passada lá no vídeo anterior, tá ok? Esse aqui é o terceiro vídeo. É, aqui tem alguns comentários, vamos ao que nos interessa. Tem aqui um confronto entre MicroPython e Arduino-C, escrevi alguma coisa aqui. Estou tentando colocar esse artigo lá no portal, no site dos embarcados, vamos ver se eles vão aceitar. Se não, depois eu disponibilizo esse material para vocês, tá ok? Bom, a ideia, Tony ela já vem com Python 3.7. E seu principal desenvolvimento foi elaborado no Instituto de Ciências da Computação da Universidade de Tartu na Estônia, que também tem um pouco de história. Essa é a cara da interface Tony, né, da IDE. Vocês podem baixar aqui, nesse link aqui. Tá ok, vamos até lá. Temos, portanto, então aqui o site, Tony.org, Tony.org. Python ide for begins, para iniciantes. Vocês podem clicar aqui e baixar a versão para Windows, para Mac. Linux ainda não possui. Originalmente ele foi desenvolvido para usar em Windows. Tá okay? Então está aqui toda a explicação, vocês podem navegar, tem um vídeo. Para baixar o software, basta clicar aqui e pronto, já está baixando. E eu já baixei, já instalei, mas vamos dar uma olhada. Deixa ele terminar de baixar. Enquanto baixamos o arquivo, vamos dar uma olhada aqui no nosso roteiro aqui, no artigo aqui. Então, aqui os preparativos para a nossa programação do sp 32 né? Nós vamos baixar o, a nossa IDE do Tony, né? Temos aqui também, é, para quem não tem o Python, baixar o Python. Vamos baixar também aqui, ó, em www.python.org. A versão aqui atual disponível no site é o Python 3.8.5, vocês podem clicar aqui e baixar, tem a versão para Windows, Linux, Mac e outros, tá ok? Então vamos clicar aqui em Download 3.85, eu também já tenho instalado aqui no meu computador, na minha máquina. Vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso roteiro, o nosso artigo aqui. Uma vez, ó, já está superior. A última vez que eu baixei estava 3.8.3. Então, uma vez baixado, executa como administrador. Nós podemos checar aqui a versão instalada do Python. Uma vez instalado, podemos checar no prompt aqui do, do Windows, tá? Podemos fazer um teste, um hello world, né? sistema, a gente pode chamar o Python e depois mandar a instrução print e dá um enter e verificamos aí se está funcionando. Vamos voltar lá para os nossos arquivos, o Python 3.5 já baixou, o Tony ainda está sendo baixado, vamos abrir aqui na pasta, mostrar na pasta, aqui o Python 3.5 vocês podem aí instalar ele como administrador, executar como administrador. Como eu já tenho uma versão aqui instalada, vou clicar aqui em Upgrade Now. Vocês coloquem para fazer a instalação normal de vocês. Uma vez feito o setup né, com sucesso, Basta fechar. Vamos lá para o prompt do, do Windows. Né? Vamos abrir o prompt. Vamos colocar aqui: Python, dois traço, version, enter. Ele localizou ainda a versão 3.8 que era a versão anterior. Ele ainda não aderiu a essa nova versão que eu coloquei. Talvez tenha que reiniciar o PC. Mas temos Python aqui, tá ok? É a maneira de vocês verificarem. Python, dois traço version, dá um Enter. E aí vocês têm a versão do Python que está instalada na máquina. a maneira de checar o Python aqui. Podemos dar Python um ENTER e agora podemos fazer um teste. Então, PRINT HELLO Opa! Espaço, Word e vamos dar um ENTER. Pronto! Ele escreveu HELLO WORLD. Está funcionando. Perfeito! Muito bem! vamos fechar aqui o prompt de comando e vamos seguir aqui em frente. Ah, vamos localizar onde está o Python, né? no nosso computador. Nós vamos colocar no patch para já ficar registrado no nosso ambiente patch. Então, vamos lá. Vamos, então, pegar aqui. Vamos lá no prompt de comandos, então vamos colocar aqui o ar python, então vamos copiar, onde se encontra ctrl c aqui, vamos minimizar, certo? Então vamos, no caso do windows, em sistema, painel de controle. Então vamos lá, painel de controle, vamos em Sistema, certo? Vamos em Configurações Avançadas de Sistemas, Variáveis de Ambiente, e aí nós vamos ver nas variáveis aqui do sistema eu já devo ter aqui no pet tá vendo tem um python aqui ó caso vocês não tenham né vocês vão clicar em novo e vão colocar o um endereço lá e ok no meu caso aqui já temos aqui no pet aqui onde está o nosso arquivo do Python tá onde está o nosso python instalado então, não vou mudar nada aqui, o meu já está em ordem, aí vocês pressionam também OK, tá? Vamos sair daqui e é, vamos continuar. Então, uma vez localizado, está no prompt, já está aqui o passo a passo, tá? Vou deixar isso aqui depois, então, espero que eles, que eles aceitem o artigo, né? se não aceitarem depois eu passo para vocês, tá? Então está o passo a passo aqui do que nós fizemos. Então agora já fizemos o download do Tony, vamos então instalar o Tony, né? Vamos executar como administrador também, ok? Então vamos lá, Tony é rápido, é fácil, vamos ver aqui. Vamos mostrar na pasta, vamos então instalar o Tony, a ideia é Tony. Vamos executar como administrador. Estando aqui na janela de configuração, de setup, né, vamos clicar em Next. Já está aqui selecionado eu aceito, Next novamente e criar aqui um ícone no desktop aqui, next, e install. Você aguarda um pouco, né, até ele preparar a instalação no computador. Pronto, uma vez instalado, só clicar em Finish para encerrar. E temos o Tony IDE agora instalado na nossa máquina. Vamos lá. próximo passo que coloquei na sequência. Então, temos aí o Tony. Podemos abrir e fazer um teste também. Vamos, vamos então, abrir e fazer um teste para ver se o Python está funcionando. O atalho está aqui. Então, vamos dar um duplo clique, vamos abrir a nossa interface, né? interface gráfica, e vamos checar se o Python está funcionando adequadamente. Bom, aberta aqui a nossa interface, nossa IDE, podemos fazer um teste. Vamos colocar aqui print hello world. Olá mundo, né? Vamos dar um ENTER. Vejam que o Python está funcionando perfeitamente, tá ok? Bom, então a nossa interface está funcionando. Vamos para o próximo passo, vamos lá. Então, vamos fazer o download desse software, o Putty, para comunicação com o Shell. Nós iremos baixá-lo e vamos entrar aqui escolher entradas que serão instaladas no hard disk, né? no disco rígido. Então vamos lá, então vamos baixar o PuTTY, estamos aqui na página, putty.org, clicar aqui em Here, e vamos baixá-lo, a plataforma é feita aí para trabalhar com Windows, com o sistema UNIX, né? Linux, tá ok? Então eu tenho aqui ó, uma máquina aqui de 64-bits, vou baixar esse arquivo aqui e vou instalar aí o nosso software, né? Vamos baixá-lo. Esse aqui é um software que permite a comunicação aqui serial, de forma segura. É, no vídeo anterior, já mostrei para vocês um material que vocês podem consultar e ver melhor sobre comunicação e segurança é, através do Shell. Tá ok? Eu vamos abrir aqui vamos instalar. Está aqui. Vamos então aqui instalar. Basta clicar em next. No meu caso que eu vou clicar em reparar. Vou clicar aqui em finalizar. Então, lembrando que no caso de vocês na instalação pela primeira vez, vocês vão escolher Enter factory will be installed on local hard drive tá ok então é esse aqui que vocês têm que escolher tá fazer a seleção clicar aqui nesse segundo aqui add shortcut to put on the desktop nós vamos fazer aqui a instalação dele no disco rígido tá ok Filter. bom uma vez instalado tudo isso chegou a hora aqui de ligar o sp 32 à porta USB e vamos gravar o firmware. Iremos continuar esse passo no próximo vídeo. Esse vídeo aqui já está meio longo. Então, até o quarto vídeo. Até mais, pessoal!